E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar um pouquinho sobre sazonalidade, tá certo? Nas lives do meio-dia do Instagram tem muita gente sempre perguntando, né? O que vender, quando vender, qual o momento bom para vender um determinado produto. E muita gente não se liga, né? Que existe uma sazonalidade, tá? Muitas vezes nós somos enganados, né? Por algo que acontece onde você acha que você vai ter uma boa venda, porque o mês passado foi bom e aí no mês seguinte você vai, estoque e compra um monte de coisa. Quem nunca fez isso, né? Eu também já errei assim, principalmente por exemplo no meu primeiro ano de brinquedo, né? Quando eu estava começando a trabalhar com brinquedo, dezembro foi um mês excelente e a gente começou exatamente em dezembro, né? Então a gente começou num mês muito bom e propício para isso, onde a gente prendeu muito. E aí a gente entrou janeiro com uma média balizada no que a gente tinha vendido em dezembro, para justamente evitar atraso nos marketplaces, evitar perda de reputação, suspensão de conta e etc. Né? E aí o que aconteceu? Em né? janeiro tem uma queda de dezembro para janeiro no setor de brinquedo de 50%. Então, naturalmente, eu fiquei estocado por um bom tempo, tá? E isso é ruim, porque eu gerei boletos, eu, muita coisa, eu comprei à vista, e eu tive que ir controlando aquela situação por realmente um erro, tá? Por não. Ir a fundo em algumas situações e entender se aquele produto é um produto que vende bem o ano inteiro ou se aquele produto está apoiado em cima de uma data específica. O produto que você vende, ele é sazonal ou ele não é sazonal? Eu quero que você compartilhe aqui embaixo se o seu produto tem sazonalidade ou não. Não precisa colocar seu nicho, não precisa colocar fábrica, não precisa colocar nada disso. Eu só quero que você interaja junto no vídeo. Então tome cuidado com isso, principalmente ao tomar decisões, tá certo? A gente vem com produtos às vezes vendendo muito bem e esses produtos param de vender, porque é uma sazonalidade natural, certo? Como você tem cortador de gramas, né? o produto cortador de grama, quando não chove a grama não cresce, então não vende cortador de grama. Tá? você tem meses que são piores às vezes em alguns determinados nichos, mas aí não é uma sazonalidade, sim pode ser um mês ou outro onde algumas datas tomam a frente, como por exemplo, eu não vendo tão bem cosméticos em dezembro, tá? ele vende muito bem na Black Friday, depois ele cai um pouco e depois ele volta a vender em janeiro e ele é bem linear, ela é a minha, hoje a minha curva base de venda. Tá certo? Porque o ano inteiro a gente tem uma venda constante. Então, o que você deve procurar sim tá? são produtos que tragam uma curva constante e aproveitar esses produtos sazonais para ganhar dinheiro na época certa. Investir nesses produtos não são produtos que você precisa trabalhar com a linha inteiro o ano inteiro. Certo? Você pode trabalhar com produtos pontuais, trazendo a relevância para o seu anúncio, acumulando aquela relevância e aí sim tendo um bom resultado. Nas datas corretas e sazonais, tá certo? Então estude o seu nicho, estude a sua sazonalidade Eu convido você para que você fique comigo agora Pra gente ir pra tela, eu vou mostrar um pouquinho Como que eu faço esse estudo, tá? Bem rapidinho mesmo, só para que você conheça São inúmeras categorias, eu não ia conseguir mostrar todas num vídeo curto Mas eu quero que você conheça um pouquinho mais Fica na tela comigo aqui para você saber um pouquinho mais Sobre a sazonalidade do mercado, valeu! E vamos lá galera, continuando aqui agora na tela, né? Então eu entrei no nubmetrics.com, que é uma ferramenta que eu gosto de usar, tá? Tô fazendo o login aqui, ela está vinculada a uma conta teste justamente para eu poder fazer gravações aqui, certo? E quando a gente fala de, nacional, de sazonalidade, você vem aqui em Mercado Livre, ó, o que se oferece quando é mais vendido, certo? E ele traz um dado muito, muito, muito, muito bacana sobre todas as categorias, tá certo? Tudo, tudo, tudo que é categoria, ele traz um dado bem legal aqui onde você consegue visualizar a sazonalidade daquela categoria, certo? Então, por exemplo, eu posso ir tirando as categorias aqui, ó, eu posso ver como que ela, na verdade é aqui que eu quero, ó, quero olhar a sazonalidade do mercado livre, que não é a sazonalidade, né geral assim não é nada, tá vendo? Ele te dá o gráfico mensal de um ano antes até agora. E aí você consegue ir acompanhando. Por exemplo, eu vou lá em brinquedos, que é uma sazonalidade que eu gosto de colocar. Com, analisando os pontos que a gente acabou de falar, dá uma olhada na sazonalidade de brinquedo. Ó. Ela vem em novembro, dezembro, bem depois, ó, como ela despenca. Então tem muita gente que vê o dezembro e fala, nossa, brinquedo é sensacional. E aí eles tocam para janeiro, mas olha a queda em janeiro. E aí ele entra com os dois pés no peito, tá? E assim você consegue indo, tipo, quanto mais profundar, deixa eu ver se brinquedo ao ar livre tem essa mesma, esse mesmo gap, ó. Tá vendo? Não. Tá vendo? Ah, por que talvez? Talvez porque brinquedo ao ar livre, quem usa mais é quem faz locação e não é presente. E aí com isso eu não tenho tão grande aqui, e sim o pessoal renovando os seus brinquedos para poder trabalhar com a locação o ano inteiro. Tá? Consigo ver aqui se uma, se uma categoria está em alta também, ó. Então ela vem mais alta do que o ano passado já, entendeu? Então eu consigo ir analisando. E aqui tem tudo, né? Ah, eu quero ver lá produto de cabelo. Que eu sempre falo pro pessoal, né? Que o produto de cabelo dá uma caída pra mim em dezembro, ó. E aí você entra aqui, ó. Vou em tratamentos que é a linha que eu mais vendo. Tá vendo? Olha aqui dezembro com relação a novembro, ó. Tá vendo? E ela até que é uma categoria estável, ela oscila um pouquinho ali, 10, 15%, mas ela é uma categoria estável, tá vendo? Certo? E aqui você consegue ir identificando aquilo que eu falei no vídeo antes da gente vir para a tela, brincando aqui, tá? Ah, eu quero brincar com eletrodoméstico, será que ele tem a mesma sazonalidade? Ah não, mas eu quero um eletrodoméstico bem específico. Fornos e fogões, fogão. Ah, fogão tem uma sazonalidade? Tá em alta, né? A categoria. Mas pelo visto, sim. Tá vendo? Ela vem de um novembro, aí depois ela cai um pouco, e mais pro final do ano ela começa a subir. Agora eu não sei se ela tá subindo e ela tá melhorando, ou se ela vai manter, ou se ela realmente vai cair de novo aqui, ó. Tem uma queda de novembro por causa da Black Friday, provavelmente, ó. 39% em dezembro ela cai, tá? Então. Eu consigo ir analisando bem profundo tudo que está aqui no Mercado Livre, todas as categorias. E lembrando, tá? Essa é uma ferramenta de Mercado Livre. Só que isso que você conquista nesse, dessa ferramenta sobre o Mercado Livre, muito provavelmente é aplicado a mercado. Tá? Pode ter as suas diferenças, pode acontecer, tem, ah, tem, tem marketplace que são mais fortes, mas... Normalmente é um comportamento de mercado, pode não ser com o mesmo pico, mas normalmente é um comportamento de mercado que você pode sentir, tá certo? Se você gostou aí, eu já vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer a Nubimetrics, ela é um parceiro do canal, né? Então vai lá, se inscreve, tem 14 dias grátis, mas usa isso para tudo que eu falei anteriormente, para não investir errado quando a gente fala de sazonalidade de produto. Se liga aí, não coloque o seu dinheiro no que não vai vender, dinheiro é importante, a gente tem que cuidar dele. Se você gostou, dá o seu like aqui, se inscreve no canal e deixa pra mim aqui também como que você faz essa escolha. Você se ligou já nisso? Você já teve problema com sazonalidade? Entrou em alguma coisa que não era o momento de entrar? Deixa aqui pra mim e vamos falando. Valeu, valeu, valeu.